A aquele tipo de, de agrupamento, né, digamos assim, de comunidade. O meu já estava associado, principalmente nas reportagens do João do Rio, a essa coisa do violão, da malandragem, do samba, das religiões populares, né, da, da, do candomblé, etc. Então, essa favelização ainda poética, essa